ajudou o um judeu foi um bom samaritano pelas vossas obras vos conhecereis pelas vossas obras vos conhecereis pelas vossas obras